Shalom a todos, estamos em Parashat Emor. Nossa parasha no meio da parasha fala sobre as festas. Esse trecho a gente está lendo isso mesmo nas festas. O que é muito interessante, se a gente pode ver no Perek, Kaf Gimel, capítulo 23, Pesuc 2, דבר אל בני ישראל ומרתלם. אשם פלא פא משה פלא פא אבובד ישראל. זה vai פלא פא אליס. מודה אשם אשר תקריו את מיקריקוד של אים sobre os מודות כי ישו ינצער às festas. isso incrível de repente vendo o passo que fala seis etiâmin te asemilha seis dias vai fazer o trabalho nos seis últimos dias Shabat שבת E Shabat começou com as festas vai Shabat ele de novo voltar para as festas falar de Pesach, falar de todas as festas a pergunta é, o que está acontecendo? como de repente o Shabat entrou na história das festas? como que ficou assim? então, para explicar isso a gente precisa ver primeiro a diferença entre Shabat é as festas. Shabat, quem decide quando vai ser Shabbat é Hashem. Hashem sempre não vai mudar o Shabbat. O sétimo dia o é Shabbat. As festas dependem como ou na época, especialmente antes do calendário, está escrito quando vai chegar o um Mashiach, vai ser de novo. Quem precisa decidir quando a lua já está saindo, vai saber qual é o primeiro dia do mês, de acordo disso vai saber quando as festas Vai sair. É isso que estava acontecendo sempre na época, especialmente da Mishnah. E nossos sábios falam que tem uma coisa muito forte quando decide sobre o Rosh Chodesh e decide sobre as festas. Tem uma coisa, um grande, grande segredo. Antes disso, a gente precisa... Entender porque nas festas, todas as festas, especialmente no Sukkot, todas as festas, a gente sabe que qual é a mitzvah principal da festa? Vesamakhtah Bechagihah. Você precisa ficar alegre na festa. Tem uma mitzvah de, de ter alegria na festa. E a pergunta é como uma pessoa pode pode ficar alegre? Como você pode mandar uma pessoa ficar feliz? Faz sorriso? Não dá para mandar ele. Se ele está feliz, ele vai estar feliz. Mas você manda nele ser feliz? É impossível isso. É impossível. Então como uma pessoa pode ordenar ele, mandar ele ser feliz? A resposta é, isso é isso o grande segredo das festas. Conta a Gemara sobre um episódio que aconteceu na época da Mishnah. Esse episódio aconteceu no próprio Rosh Hashanah. Que chegaram testemunhos para testemunhar que eles viram uma lua nova. Para poder decidir o dia de Rosh Hashanah. E também a consequência é que dia vai cair na semana de Yom Kippur. Chegaram testemunharam. O presidente dos rabinos chamava Rabban Gamliel. Mas tinha mais um hacham chamava Rabi Yoshua. Um grande sábio. Rabban Gamliel decidiu aceitar esse testemunho. E decidir que já começou o mês. Mas Rabi Yushua falou, de acordo com esse testemunho, ele está testemunhando sobre a lua velha, não sobre a lua nova. Então esse testemunho é falso, não pode aceitar, não pode ser Rosh hoje. Precisa ser Rosh Kodesh, Rosh Kodesh, o dia seguinte. Mas quem decidiu lá era Rabban Gamliel. Decidiu aceitar esses testemunhos e fixou ou os no dia. Vem o Rabban Gmele e falou para a você sabe que nossa discussão pode causar uma confusão. Porque de acordo do dia que eu decidi, o Yom Kippur vamos dizer que vai sair terça. De acordo com o dia que você decidiu, vai sair quarta. Eu não quero que vai ter o povo de Israel, um vai fazer terça, um vai fazer quarta. Eu não quero disso. Então, eu estou pedindo de você para mostrar para todo mundo que você respeita minha decisão, que você vai profanar seu dia de Kipur. Você vai chegar com dinheiro, com tudo, você vai profanar seu dia de Kipur para mostrar para todo mundo que tem um dia de Kipur só. Abishua era muito humilde. Ele aceitou o que falou para ele, Raban Ele chegou no dia de um Kipur com o dinheiro dele, e falou, e aceitou. E quando ele está aproximando para o Rabban Gimiel, Rabban Gimiel, viu, abraçou ele, e falou para ele, você é o rabbi Vetal você é o meu mestre, e você é o meu aluno. Você é meu mestre, que você é mais inteligente, e tem mais sabedoria que eu. Mas você é meu aluno, que você aceitou o que eu te mandei fazer. E vem ban gemiel e fala para Abiyushua. Você não precisa se preocupar. Hum. Tem escrito no que isso que a gente leu, ele moa Hashem, asher ticreu otam. Otam, a Gemara fala, é atem. E vocês quer dizer que a Torá deu a força para o ser humano decidir sobre as festas. E o ser humano que decide... Já que o ser humano que está decidindo sobre as festas, mesmo que talvez eu estou errado, fala Raban Gimiel. Mas já que o Bedin, o tribunal, decidiu assim, não precisa ter medo. É isso, o Yom Kippur cai não de acordo da lua, de acordo da decisão do tribunal, de acordo do ser humano. Então Raban Gimiel, Rabi não precisa ter medo. O, Rab, o Yom Kippur, certo, é o que a gente decidiu. A gente está vendo uma coisa incrível, que nas festas tem um grande segredo, que o ser humano tem o poder de mudar mesmo, de criar, de decidir sobre as festas. Ele decide, ele tem essa força, ele que controla a realidade. É isso que dá, de acordo disso a gente pode entender como uma pessoa pode ser mandado de ser feliz nas festas. Porque ele sabe as festas como são fixadas pelo ser humano, pelo Bedin. A pessoa precisa saber mesmo que a situação dele é tão difícil, não está indo no trabalho, não está indo no casamento, não está indo com os filhos, não está indo nada, que você quer que eu vou ser feliz agora? A realidade, ela está... Me controlando, a sorte, o mazal, está contra mim. O que eu posso fazer? Eu sou um, como, como você fala, eu sou vítima. Sou vítima da, da situação. Vem atuar e fala, não, não, não, não, não. A festa o grande segredo da festa, é que você que decide sobre a situação. Você pode mudar tudo. Então você precisa ficar feliz. Você é a fé que você que cria a realidade. Você não é vítima da realidade. e é isso que a gente aprende. Mas de onde tem essa força o ser humano? De ter, de estar assim, de decidir sobre as festas? O grande segredo é o próprio Shabbat. O Shabbat, alguém que respeita o Shabbat. Que respeita que Hashem criou o mundo em seis dias... Ele descansou o Shabbat. Está escrito que ele é considerado como um sócio de Hashem. Ele mesmo traz a bênção do mundo através que ele guarda o Shabbat. É isso, Hashem fala, você é o meu sócio, então você tem uma Gdushah, uma força especial. Vai poder decidir sobre as festas. É isso que a gente fala na, na Tefilah. Israel O Israel tem uma kdushah do quê? De poder decidir sobre as festas. E quando cai Shabat nas festas, a gente fala Mecadeixa Shabat vê Israel A Através da kdushah do Shabat, Am Israel guarda o Shabat e tem uma força especial de mudar totalmente a realidade, trazer bênção no mundo. E como ele faz isso? Ele pode decidir sobre as festas quando quando eles vão estar, e não somente isso ele decide não somente sobre a festa ele decide sobre a alegria dele ele mesmo que decide sobre a alegria dele a realidade não decide sobre ele ele não é uma vítima perguntaram uma vez o Rab Jonathan Sachs qual era um momento tão importante na vida que a vida dele mudou quem se ele começou a crescer, a ser um rabino tão importante, com tanta influência sobre as pessoas. Ele contou quando ele era jovem, na faculdade. Ele fazia um trabalho. E aí, quando fazia esse trabalho, ele precisava ir, ele estava lá em Londres, precisava viajar para os Estados Unidos e encontrar e visitar todos os rabinos naquela época. Ele visitou todos os rabinos, perguntou para eles perguntas, ele anotou tudo para fazer o trabalho dele. Até que chegou, o último rabino que ele visitou era o Rebbe de Chabad. E aí quando ele chegou lá no meio da noite, começou a perguntar todas as perguntas, respondeu, escreveu. Já terminou as perguntas que aí ir embora. Aí o Rebbe para ele fala, um segundo, você me perguntou tantas perguntas, agora eu vou te perguntar uma pergunta. O que você faz na sua faculdade para poder aproximar os judeus lá na faculdade? Ele falou, Rabino, olha, a situação não é tão fácil, não é? Se você entende a realidade da, da faculdade, é diferente. Aí o Rabino para ele e fala, um, um, um segundo, desculpa, te interromper. Você acha que a realidade te controla? Você acha que você é uma vítima da realidade? De jeito nenhum. Você, quando você está vendo que falta uma coisa, que a situação é difícil, exatamente você está aqui para mudar isso. Para poder mudar a realidade. Você está aqui para mudar. Então não me fala que você é vítima da realidade. Não me fala que você não pode aproximar os judeus. Esse é o momento que Rafa Jonathan Sachs falou, que esse é o momento que me deixou forte, me deixou acreditar, que eu posso mudar as coisas. E também, isso, agora a gente pode entender o Passuco. Você sabe esses Moadim, vocês que vão chamar isso de Mikra vocês vão chamar isso de Dias Sagrados. Você decide sobre a chá Você decide, sabe como você decide sobre a chá Segundo o Pasuk. Você sabe de onde você tem essa força? Porque você é uma pessoa que guarda o Shabbat. Se você é uma pessoa que guarda o Shabbat, você é sócio de Hashem. Se você é sócio de Hashem, você traz a bênção no mundo. Você não é só recebe a bênção, você que traz a bênção no mundo. Se você traz a bênção no mundo, claro que você vai decidir sobre as festas sobre a santidade das festas e você decide sobre a sua própria alegria da festa aí você vai poder porque você acredita que você pode mudar a realidade isso a gente pode também conectar com essa, esse fim de semana para já temor sexta-feira é pesach sheni pesach sheni o segundo pesach como virou o segundo pesach não tem um segundo sukkot não tem um segundo shavuot Segundo Pesach, chegou quando chegou um grupo de pessoas, de pessoas na época de Moisés e falaram para ele a gente não fez o pensar porque a gente estava impuro. Então o que a gente vai fazer agora? Gente vamos pensar um pouco. Você, vocês não pode, não pode. Uma pessoa que era doente não fez uma missão. Uma pessoa que não era doente não foi para o trabalho. Não pode não poderia, tudo bem, ninguém fica bravo com vocês, calma espera, o ano que vem e acabou, qual é essa história agora de vir a gente não fez, o que quer é dizer isso? gente, essas pessoas os sábios falam eles eram impuros porque carregava o caixão de Yosef o que, é que tem de Yosef tão especial? o Yosef é uma pessoa justa que aparentemente a vida totalmente se virou contra ele aparentemente não tinha nenhuma sorte, sorte nenhuma os próprios irmãos vão vender ele, ele fica como objeto que está sendo vendido acusa dele, ele nas coisas que ele não fez fica na prisão à toa qualquer ser humano ia cair nisso ficar deprimido então fazendo todos os erros da vida e acabou isso que queriam fazer os irmãos dele mas o Yosef isso é incrível ele viu isso totalmente diferente quando os irmãos falam desculpa mais tarde desculpa que a gente te vendeu como escravo desculpa Yosef fala que? Vocês acharam que vocês me venderam? Vocês acharam que eu sou objeto para ser vendido? Vocês acharam que eu sou uma vítima? De jeito nenhum, não sou vítima. Eu sou mensageiro de Hashem. Eu fui mandado para o Egito. Sabe por quê? Porque o Egito não vai ter fome, não vai ter nada. Precisa a minha sabedoria. Que Hashem me deu. Então, não sou vítima. Eu sou a pessoa certa no momento certo. Então, vocês não precisam ficar ficar mal, não, é só o pessoal acerta no momento certo e cheguei para um lugar muito difícil na própria vida e também na vida no mundo inteiro, mas cheguei isso para mudar para trazer bênção, é verdade, qualquer lugar que estava lá trouxe bênção, porque ele acreditava que ele consegue trazer bênção e mudar a realidade, gente isso é o grande segredo do Pesach Sheni Por isso que eles, as pessoas que carregavam Yosef, carregavam a força, a fé de mudar a realidade. De poder criar uma coisa que não existia antes. Gente, não é so, não somente que eles conseguiram ter, fazer o sacrifício de Pesach. Conseguiram através deles ter uma nova mitzvah de ter sempre Pesach Sheni, Sempre tinha esse Pesach Sheni Alguém que era impuros, poderá fazer pesar quem criou isso? o ser humano o ser humano que acredita que ele pode ele pode construir inovar a realidade fazer coisas novas ele pode verdade conseguir é isso mesmo, vamos terminar e ligar isso com Rabi Akiva Rabbi Akiva depois de toda a mudança que ele tinha na vida ele fez de tudo ele ensinou 24 mil alunos. E aí aconteceu uma epidemia. Que todo mundo morre. Só cinco fica. Rabbi Akiva. Você pode imaginar o que qualquer pessoa ia fazer. Ia se trancar na casa. Totalmente se quebrar. Mas Rabbi Akiva. Ele vem. E traz a Torá de novo. Qual é o segredo dele? Conta a Gemara. Akiva depois da destruição do templo estava andando no mote em escopos, junto com os rahamim vendo uma raposa saindo do Kodesha Kodashim. Raposa? Alguém que não tinha, que não era com gadol, entrava lá, morria na hora. Uma raposa que está saindo? Todo mundo começa a chorar. A vai estar rindo. Aí ele fala como as profecias negativas foram realizadas. Vai ser realizado as profecias positivas. Mas qual é o segredo de Rabi Akiva? Rabbi Akiva falou, tem naqui uma escuridão? Tem naqui uma coisa que falta? Não tem mais santidade no mundo? No, no Kodesh Akordashim, no Beto não tem santidade? A Shem foi embora, se afastou da gente? Certo, pode chorar para isso. Pode, sim, permitido mas se também não oportunidade nossa de trazer agora aqui do chá porque a gente está exatamente aqui nesse momento para poder trazer essa santidade aqui é isso o segredo de Rabi Akiva Rabi Akiva fala eu tinha a oportunidade de trazer 24 mil alunos no mundo agora não estão aqui tem cinco que oportunidade incrível de trazer de novo a Torá, talvez, esse cinco para o mundo inteiro. É isso o grande segredo de Rabi Akiva, de acreditar que dá para trazer, dá para construir uma nova realidade. É isso o ponto que a gente aprende das festas, para poder ser feliz nas festas, poder ser feliz o ano inteiro. A gente acredita que pode criar uma nova realidade, a gente aprende das pessoas que estão carregando o caixão de Yosef. E todos nós, nos momentos difíceis, se lembramos que esses momentos, essas situações que são difíceis, a gente está aqui com a ajuda de Hashem. Estamos aqui exatamente para mudá-la. Shabbat Shalom.